O vaqueiro mais apaixonado do Brasil, se Ela é uma menina do interior Tem um sotaquezinho meio enrolado Eu sou da cidade grande, recém-formada A primeira vez que a vi Foi dentro da roça ajudando os pais Eu me apaixonei ali, foi bonito demais Vou seu jeitinho diferenciado Peguei meu diploma de doutorado A faculdade eu joguei pro lado Não quero ser doutor Eu vou pro interior Essa galega me pegou Eu quero viver esse amor Eu quero te amar E também ser amado Eu vou morar no meio do mar Pra sempre eu te quero do meu lado ela é uma menina do interior Tem um sotaquezinho, meio um enrolado Eu sou da cidade grande, recém formada